Vai dar comida para os porquinhos que beleza Eita alegria É cachorro junto com o porco É uma festa só O senhorzinho lá é impressionante, hein? É. Sabe o que eu fiz isso? Eu vim aqui, ó. É, e você, ó, per... ó, se você... <risos> se você tô... perto do coisa do... do... do... aqui? Ah. Eu não quis me former. Quis? Ô, tô te falando? Ele fez, fechou, fechou. Eu falei, rapaz, você tá maluco. <risos> ai, ai, ai. <risos> E aí, garão, viu? <risos> Eu <Tem que> pegar, <risos> rapaz. Já <me> enquei, <risos> caiu fora, foi embora. O drop-down que eu desligo pé pra trás caiu fora. Na época não tinha maquininha. Hoje você come maquininha de porta né? Mas é o problema. Mas é o problema. é menor. Ele uma Ele, ele tem que colocar, que é uma ali, mas... Cola. cola. cola. Verdade Para poder passar uma Maritadeirinha Para dar um acabamento né Ficou Tá brincando com a mulher lá Distraiu É para brinca também, mas grito assim Eu já vi, o cara, perder pedra Cara, vidro também Perder vidro Oi. Tá falando, né? tá um Ainda tem. É tira, e aí mais. vai deslocar um pouquinho. Isso Ficar sem doce é a pior coisa que tem no mundo. É você, Nossa, doce? eu não aguento é sem é nada. Ah, doce. é? Sem doce que o seu joão é não serve, não? Sério? Não, João. É, é, é, é, é, é, é limão. Não serve, não? Jó é limão, não é doce, meu? Oi amargo? É amargo, é boldo. boldo? É O bolo é repé, né? É. É. O limão também. É, é. É. É. é. mas eu gosto mais de doce mesmo, Madalena. Hum. Nossa, é bom, e aí? Bom. Madalena, já comer agora, já, Já? Já? Com, é, com leite, é, né? é, é. É. o leite, né? É, com o leite. É, com leite. leite. é aqui? Aí... A Lívia tem que fazer isso. Hã? A Lívia. Ué, faz? Vai, Lívia. Você quer fazer? O que sai? quer Não tem, não? Vai lá. Vai, César, vai aí. Ah. Teu jogo, cadê é a marreta? Tá com é... é o zéu. Tá vendo, João? Cadê a marreta? Ela não consegue, não. Ela queria só bater a faca. Não, mas não é bater a faca, de qualquer maneira, se ela bater, ela vai picar. Peça. Olha lá, dona Madalena. Dona Madalena. Dona Madalena, Luiz. Ei, dona Madalena. Madalena. Coitada da oh, Cuidado, cuidado. cuidado pra não se cuidado. cortar. Força, Lívia! acho que vai é fácil! Você viu que filho de é gente grande não é legal, Lívia? Atrapalha o negócio! Ela tá espiando e o modelo já cortou! Tadinha! semente que já nasceu. Olha, essa já tava... Já estava até... Olha, gente. Passando, né? Vocês lembram quando eu e Madalena ganhamos essa abóbora? Quantos meses faz? Três meses, né? Mais ou menos. Agora que nós abrimos, já tem... Tem caroço bom aqui pra plantar, mas olha que beleza, ó. Tá bom, nossa, já tá nascendo. É, isso aí, você vai ah? aí, vai. Hã? Já tá entendendo, vai. Não, esse aqui já tá nascendo, já não, não vai, mas esse aqui nasce. É. Mas vem cá, Maralho, um pouquinho também. Eu vou acertar. É. É. Mas o que eu vou fazer? Tirar a semente também, por favor, que eu vou acertar essa aqui também. Tirar a faca menor. É, Carvalho. Agora eu não aguento Agora tá devíamos, né? Né, lá. Vamos nós vamos lavar. Nossa, tá agora... ia dar bobra aqui dentro. Vamos agora Ó. Limpar é, essa é? abóbora pra É? É. Vou fazer assim, assim ó. Não, não, não assim não, Ela acabar sujando dela. <risos> pra mim pra importar, tem que assim, eu não importa que assim, assim, assim. Deixa eu cortar assim. Corta o que é muito <risos> a aqui. aqui. É maior do que essa aqui. Jus. Ele, ele me deu essa, eu vou pegar uma que não seja tão grande. Demora, demora muito. Até, até ela crescer, até. Ah, foi. Como é que tá bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tirar. As, as fotos eram por ela. as e ele que falava ele você inteira a também Ele, pra mim, ele, não, ele. ele é Ah, ele ensinou. Não ele é o professor, não, ele é a foto, não. Ele aprendeu com ele. aqui, viu? Vai. Dá para tirar a semente, dá para presentear o pessoal. aí? vai pegar Tá. Pra Vai fazer direito? Hã? Reserva a cara aqui dentro, né? Quer agora já, já não vai fazer mais, né? Esse negócio aqui eu vou tirar, ó, mas eu coloco uma lavagem. Vou levar um pouquinho dessa semente, vou dar uma olhadinha para plantar lá no terreno. O que você acha? O que você acha? Posso ter que ele planta lá? Ah, ele está compostando lá. menor, e eu cozinhei ela, eu comia praticamente sozinha, porque ninguém queria. Mas é porque aquela era é mole, essa aqui é dura. Que coisa, né? Nascendo aqui dentro, né? Que Não oh, é que desligou, é que caiu, pra Não, o fala pra ele Ele já ficou bravo falei que. não Ô, seu Zezinho. Quer Quero. Nosso amigo querido de Minas Gerais, de Punhuna, que nos deu essa abóbora. Hoje que nós estamos, como o senhor está vendo aqui, ó, preparando para fazer um doce com ela. E olha que ela durou muito tempo, hein? É. Ó Não? Que... Aí eu vou te hum. é Pena que ela começou a estragar, né? Só começou, né? Tá Porque eu tenho muita força né uhum. Gente, o bom é que aqui sobra comida para os porcos também né os porcos, as galinhas, também. Cachorro, quem quiser E ela não é difícil de cortar, né? Olha embaixo que a na Eu já vi um monte de vez fazendo assim engraçadinhos eles são, né? né Por isso que eu nem, nem toquei Achou a bem Vem aqui então. Abóbora com... Não, Abre. não é abóbora com piabo, né? com Que é a dura ela não, é? não tem força. Será é. é que ela é mole, viu? É. Perto do que eu pensei. A faca aqui é boa também, né? Perto do que eu pensei, ela, ela é bem molinha mesmo. Porque é que a gente imagina que. Quando ela vai ser grande, a gente acha que ela vai ser dura. É. Quase que a gente perde, viu gente? Quase que a gente perde ela. Viu, gente? Hum? Mas gente, mais um pouquinho, ó. Ele ia perder. É igual aquela, era... né? Kombucha. Que chama aqui. É. É. É. Ela é dura, Nossa. mas só que também quando chega no ponto, ela. E é gostosa, né? Nossa. Muito boa. Eu gosto com carne seca. É gostosa, é. né? Uma questão de tamanho. Madalena mas é um negócio aqui Tá jogando essa aqui, Madalena? Não, eu tô com a mesa. Na realidade, eu tô usando ela de fora aqui pra não bater a faca, mas tá batendo do mesmo jeito. Não, mas não vai atrapalhar também. Vai estragar a mesa. Aqui quando a minha mãe fazia, a gente comia com açúcar. Eu confiar com casca e tudo. Uhum. Bom meus amigos, tirando a semente que estava nascendo, as sementes que estão boas para plantar e a casca deu essa bacia aqui. Ó. Ok? Então agora nós vamos levar essa bacia para dentro desse produto para a gente dar continuação no nosso doce de abóbora. Bom, agora a Maria vai começar a parte da limpeza. A porta não tinha de lavar, né, Foi uhum. seis horas da noite eu não dormi. Aí hoje o César vem falando já descobriu que o é? Ah, eu vou parar que na Vai ter que soltar de novo. Você tá já coisa assim E já você já ficou tá ah, Isso aqui pode parar, e né? Os fêmeas e canarinho ali daqui. Como está colocando lavada? Né? Não, né? Eu vou colocar panela. Sim senhor, pega, João, pega o secador lá. Seu João, conta pra mim, como é que o senhor faz? O senhor pega, não lava a abóbora. Eu vou secando com o pano, cada um. Cada um. Pega uma por uma e vai secando. É. Tá vendo pessoal? <risos> Olha lá, ó. ó, o que ele tá falando Porque ele já junta muita água de lavar. Então só vai secando uma por uma. Começa hoje termina amanhã de madrugada. Estou <risos> vendo coisa, viu? <risos> tá vendo Gilson? Quando é, quer que a gente passe por isso aí. Você ó. <risos> Você vai pegar o, o açúcar, né? Uhum. Já vai colocar junto. Uhum. Oh, que beleza! hein? ó, a cor dela tá linda! Ó. Duas coisas boas! Uma é essa que eu já filmei, está sendo defumada e agora o nosso doce de abóbora. Bom pessoal, tem que ter paciência quando o doce é feito no fogão a lenha exatamente por conta disso, demora um pouco. Então aqui ó, tem bastante água, os desavisados que não colocam água não, tem gente que às vezes é inocente essa água é da própria abóbora, né, Madalena? É. A mulher aqui assiste, vocês que está todo A mulher sempre tomou essa dona aqui, ela vai chapar açúcar Não é bom, não é? o gato que não se Bom, os grilos já estão cantando A noite já chegou E nós estamos aqui mexendo ainda com doce O Gilson se habilitou a dar uma força ali, ó É uhum. yeah. Mais uma coisa eu garanto, gente Já fiz um teste, está uma delícia Bom, mas bom. Tá apurando que nem a gente fala, né Gilson? Yeah. Vamos apurando aqui para tá bem suculento, o doce de abóbora. O bichinho, suporta um calor, eu vou falar a verdade, hein? Que olha, ele tá aceso, bem cedo. É, bem cedo tá queimando ele. E aí? Lavador, dá olhada, Mexe, né? Mexedor. E aí, mexedor. Nossa. Nossa, a gente mexeu direito, tá do... Da fumaça, é? né? Vou botar é. a água daí. É. Hum. é vai, vai, não longe ainda. Bom, né, vai longe ainda. Que vai, vai longe ainda. Entrar, vai longe ainda. Vai. Se ele afurar, vai longe ainda. Mas tem que tá mexendo direto? É porque daí ele vai... Soltando. É. Solvendo. Né? Soltando a fibra, né? Será que a Silvana estava lá? É. Todo dia tá fazendo alguma coisa lá pra vender, acho que ia é ter festa. Aí teve chuva né, caindo na chuva. Gente. Agora é a hora do. Tá bom, Vou, Vou pôr um pouco de coco aqui, acho que tem quase 100 gramas de coco. Ai, eu, ah, eu sou ruim, viu? É. Por quê? Quase 100 gramas, hum, isso aqui a gente joga no fogo. É, e aproveita tudo. Queima tudo. Transforma em transforma combustível. E ali eu vou pôr um pouco de cravo. Canela também, mano Né? Cravo canela. A senhora tem canela aí, dona Né? Tem. Mas as canelas da senhora? É boa da senhora que é grossa. É, né? <risos> a canela, O negócio é que tá fazendo tá... um pouco É, deve estar. Não. Não não. Vai aqui? É. É fechado hein? É, pode abrir. É. Eita. Não, quando ela no. Ela uma... tá no pau de é um. Louco, né? Não podia Ela tá caçando namorado. Põe em tela é, ou quebra? É. Ela tá esperta, Pode quebrar. Namorar. Aí, ela ia direto na casa da, da Clarice. Aí a Clarice é o irmão que tá solteiro, né? Esse é esse o fundo do meu, da Clarice. Aí ela ia lá. Aí o negócio falou pra ele se não morria, né? Conheci ela e falou: não, não gosta de gente doida? Ai, meu amor. da escola? É, é pessoal pessoal lembrando das coisas que eu na escola. Uhum. Eu isso, eu isso, eu isso. Tá bom, tá, né, bom, do... tá bom, senão yeah. você muito forte. Ah, é Aí sobra tá... a pressão de tudo mesmo. olha Olha também. Nossa, cheiro de... de... Vocês estão sentindo ah. o cheiro, gente? Tá bom. Ai, Que cheiro bom. Hum. Mas ele também é meio... Já tô na fila. É. é. Vai, já vai, vai pegar já? A Dona Nelly já tá que nem criança aguarda. Dona Nelly, já tá que nem criança aguarda. Eu gosto e quieto. Não, você é nice? não, ele é bom mesmo, é gostoso uhum. mesmo. Cria gelado para mim, mas também não gosto, Dona Nelly. ela vai, Dona Nelly, já faz já a o doce. Já, a gente tá bom, né? É de semana só. Uhum. Você tá aqui, Dona Nelly? Não, eu vou lá eu vou tomar uma de adipirão. Tá com frio lá, né? Bom, quando a se vai tomar uma de adipirão, tá sentindo dor. Então deixa ali com o doce dela pra lá. E aí, Madalena, como é que tá a situação do doce? Eu acho que já tá. tá Ó, tirar. Tá bom, Madalena. Desculpa, mais por quê? Tá bom, né? Tá bom. Vamos, vamos tirar daí, então? <risos> tá, tá bom. Tá bom, Peraí, eu vou preparar uma. Aqui, aqui. Ô, Pobbi. Pobbi. Aí, não vê se a hora não chega, não vai na igreja. Eu tô com saudade da igreja, não aguento. Amanhã, só que você tem ido. Domingo passado eu ia. Vai ter pastor novo lá. Ah, é? Eu não quero pastor novo, eu quero ir no igreja mesmo. Ah, vamos tirar? Primeiro? Não é melhor. Não é melhor. Sim, lá? Por Sim. Ah, sim. lá. Aí, a verdade é uma só. É assim. É assim. Eu eu pegar coisa a coisa vez, né? essa Ah, é? Não, eu eu não pode deixar. Eu vou Eu gosto muito da pregação do Bicel. Pra mim. Uhum. Mas ninguém viu o vídeo Não é nenhum mais. Que ah, não Não, o programa tirou o programa coisa. Parou o programa. É, é. Aqui tem um custo, né? Não é barato, né? É um nobre. Por que não é se é é? ah, Não, é, não, não. Ficou cremoso, agora, tá né, Dan? Nossa, que fogo. É Tá muito quente. O que tá quente? O fogo? É. é. Vamos esfriar ele então. Quem Por que será que o fogo está tão quente? Por que será que o fogo está tão quente? Vamos esfriar. Isso, ali, Comprou, comprou lá. Agora a sede lá Bom, gente, a dona Nelly é. experimentou. É. Está muito bom. Eu não comi ainda. Mas tu não viu, você gastou dinheiro. Aí pagou o aluguel lá, né? É, Zezinho, querido. Ele, ele, filho do seu Deca, eis é aqui o resultado da abóbora que, que você nos deu, meu irmão. Doce cremoso, bonito e gostoso, viu? Ele Aquele prédio, imagina que dá tudo aí, bicho. Opa! Eu cheguei na época. Não sabia, não sei. Estou aqui embaixo. Boa noite, gente. Já é noite, não é bom dia, né? Hum. Nós estamos aqui na casa do seu João. Olha, seu João, dá um tchauzinho lá. É? Mas animado, seu João. Mas animado assim, ó. <risos> Eu não tô animado, hein? É que... <risos> <risos> e nós agora vamos dar uns abraços, porque o pessoal tá cobrando bastante. Dar não um enviar, né? Tá bom, enviar uns abraços. Que o pessoal tá cobrando bastante da gente. E.. Eu sei que muitos poderão até falar Ah, mas você não deu boa noite pra mim, nem um abraço pra mim, nem nada Mas é que graças a Deus o canal cresceu bastante E a gente fica em dificuldade com isso daí, viu? Então eu vou começar por aqui, ó Da outra vez a Neirse Veiga Ela é uma querida amiga nossa que está lá no, nos Estados Unidos ela cobrou. Então, Neirce, nosso abraço para você. Pessoal, aproveitem e se inscrevam no canal da Neirce. A Neirce, ela começou um canal esses dias atrás e eu disse que nós íamos falar a respeito. Estamos falando agora. Nós temos aqui Carlos Gamboa. É de Garim Escobar, Buenos Aires. Ele entrou também, pediu também um abraço. Estamos enviando. O que foi, Bob? Rosa e Fabiana do Rio de Janeiro Um abraço para vocês, um queridos Nazaré Pereira Que é a nossa querida Nazaré Ela tem um canal também chamado Coisas de Nasa Entrem lá também Se inscrevam no canal da Nazaré É uma pessoa muito simpática O seu marido também é uma pessoa muito simpática Vai valer a pena, gente Maria de Castro Da cidade de Cabreúva Um abraço para você, Maria de Castro Bete Rodrigues, da onde que é a Bete? Beth Rodrigues é aquela... De Magé? É, que nos envia sempre um ah, bom sim. dia. Bete Rodrigues de Magé. É, Gosta muito de pedalar bicicleta, né é, Beth? Cuida da saúde. Aqui tá marcado Zaida Peixoto Soares. Agora não sei se é Zaida ou se é Zaida Peixoto Soares. Um abraço para você também. Deus abençoe você. É, Isabelle Silva. Ela é capixaba. Mas ela Olá. mora em Brasil Novo, no Pará Abraço, Isabelle Lourismar de Tauá, no Ceará Um abraço para você Terezinha Miranda de Rondônia, abração É, tá bem longe, hein? Tá. Suzana Ferreira Dias e a Ei. sua filhinha Tainara, da cidade de Guapiara, São Paulo Um abraço para vocês É Jaci Gomes é, e seu esposo, Caleb de Aparecida de Goiânia. Nosso abraço também. A Jaci e o esposo dela se inscreveu no canal faz pouco tempo. Aqui tem um Games BNC de Douradina no Mato Grosso do Sul. Um abraço para você também. Aqui é se repetiu, né? É aqui ó, Salete Pimentel de Foz do Iguaçu, no Paraná. Abraço, amiga. Dedé de Zé Luca. Esse pessoal do Norte tem o costume de falar assim, né? O Cícero da Dona Bela Esse aqui é o Dedé de Zé Luca Natal Rondônia, um abraço Rondônia não Rio Grande do, é Rio Grande do Norte. Norte. Norte, perdão gente Perdão. O Natal é Rio Grande do Norte Ainda bem que a minha professora aqui corrigiu Alceu Alceu Ribeiro Rio Grande do Sul Um abração Alceu, Deus abençoe Vanderlei Vicente de Jacareí, é se isso que o mais perto da gente aqui, um abraço! E o canal Made em Campo do Paraná, gente, entra lá, vocês vão gostar! Ah, é. aqui, o canal Made o em tempo. Campo é, não, não sumiu, não tenho recebido mais nada de vocês, alguma coisa está acontecendo. Tá, tá Nem sempre o YouTube está enviando, viu? Nem sempre, tá bom? Então, o canal Made em não Campo, não. O pessoal é. vai se inscrever no seu canal, com certeza! E vocês vão crescer como nós estamos crescendo, José Carlos de Itaboroí, Rio Itaboraí, de Janeiro. Itaboraí, Itaboraí. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Opa, volta, tá? daí, Vamos tá? continuar com o Fábio de Salvador, baiano. Não é, Fábio? É, da sua terrinha, ó. É da terra da nossa amiga que está aqui do lado, ó. a Neuza de Hortolândia, pertinho de casa. É Neuza, daqui. um abraço. Está uns 60 quilômetros daqui, Neuza. Jaqueline Palmas Tocantins, Está bem mais longe, hein? Senhor Orlando de Ribeirão Pires, São Paulo. Onde fica? Ribeirão Pires. Não é cabeça agora. Agora esse aqui eu sei. Johnny Ai, de Piracicaba, 30 km daqui, Johnny. Nosso abraço. É o canal Minha Rotina no Dia a Dia. Abraço. Olha lá, mais um canal. Minha Rotina no Dia a Dia. Entrem lá, se inscrevam. Evandro de Caruaru Esse está bem longe E Bete é. Mendes É outra, não é aquela não Aquela é, é Beth Rodrigues Então um abração amiga querida Ivonete Peixoto Abraços para você querida amiga Ezequiel Teixeira de presente prudente Nossa Olha, terra, hein? nossa, nossa terra. terra Prudentino é. Eunice Carvalho Santos de Aguiar De São Paulo, capital é, como que lê isso? É, agora que vem. Janete Is, é, Ischikowski? É, Eu o Janete, o seu nome é, é, Is, é, é interessante, né? Eu acho que é Ischikowski. Ischikowski? Ischikowski? Janete Ischikowski? De Joiville, Joiville Santa Catarina. Ela tem um canal. Também, Janete e então eu vou colocar para vocês entrarem no canal dela: é S-C-H-I-K-O-I-S-K-I. -s -s -s -s -h -s -h -s aí você se agora aí porque é complicado. É. é Wilson José de Faria de Guapimirim, Rio de Janeiro. Abraço. Ó, beleza. aqui é Cícero e Madalena. Agora esse abraço é para Cícero e Marlene de São ah. Paulo. Ó, eu prometi que mandaria, tô mandando. E a Ednete Gomes dos Santos de São Paulo aqui, aqui. Nosso abração tá. também Maria Fernandes de tá. Goiânia Um abraço para você tá. Tem mais Will Borges do Rosário Aqui não tá marcado de onde você é Mas eu você recebeu o nosso no abraço tal? E o Austin de Salvador Será que é o Will ah. Borges do Rosário O ah. Austin? Será que é? Tá. Salvador, Bahia? É já Bom mais pra... nada eu, compre, eu vou pensar nada. que seja Senão vai ficar assim ó o Borges do Rosário, um abraço. Ah, e o Austin Salvador, entender, um abraço. Tudo, né? Bom, deu para entender, de... né? Tá, tá, tá. E a Devacy Leandra de Goiatuba, Goiás. Essa devacia ela já é inscrita no nosso canal há mais tá, de anos. Tá, tá, tá. devacia é. um grande abraço. É oh, sempre um prazer ver oh, você oh, conosco, sabonela, viu? Né? Jorge e ah, Alessandra de Apucarana, tá. Paraná. Cícero Nunes. Seu, minha, é minha meu xará, é xará também De três lagoas, lagoas. Então, Cícero, muito obrigado por você sempre entrar Sempre comentar, ser, sempre falar ajudar. Sempre dar seu like lá pra nós, Deus te abençoe Lourdes Silva Souza Que eu entendi aqui, Souza é uma cidade não, não, não, não, Ou uma para região, para. lá na Paraíba Eu acho que é uma cidade na Paraíba por. E Elisabete Rodrigues, aqui não tem onde você é Elisabeth Rodrigues, mas aí onde você estiver, receba nosso abraço. José Luiz Granzotti, Santa Bárbara do Oeste, aqui pertinho, um abração para você. Andréia, outro conterrâneo, José Nilton da Bahia, e de Salvador, abraço. viu Andréia? José Nilton, você está sempre me enviando um abraço, está sempre me dando, é, mandando ó, sempre aqueles, aqueles vídeos que você sabe que eu gosto da roça. Deus abençoe você, Deus abençoe a família Seu João, dá uma boa noite para eles também Boa noite para todos Aí pessoal, Deus abençoe a todos vocês Um abraço e Abração para todos os inscritos, em é, geral pra, né? ó, Passamos de 57 mil inscritos já Graças a vocês, nós estamos crescendo, buscando material uhum. E que Deus nos abençoar, queremos chegar a 100 mil o mais rápido possível Não por causa da placa, viu gente, não é por causa da placa não é pelo carinho de saber que tem pessoas entrando, se inscrevendo, porque tem nos ajudado muito. E hoje nós estivemos na casa do seu João, da dona Nelly, que nos recebeu aqui mais uma vez com, com esse carinho de sempre. Aqui está também o Gilson, nosso amigo. Também está ali a Andréia, uma pessoa muito querida. E passamos um dia aqui. Foi feito é, o doce de abóbora, agora à noite. Terminou agora à noite. E também fizemos aquele... Como é que chama lá, seu good João? Goodguin? Good Vou mostrar o Gilson good aqui. Gudguin, o negócio assim. Que é good o que Gilson ele fez aqui. De... Tá? E a Dona Nelly né? tá, tá aqui. ó. A Dona Nelly aqui no cantinho. Olha <risos> lá, Dona Nelly. Olha lá. Dá um tchau lá. <risos> tchau. Oi. <risos> a Dona Nelly com vergonha. Ela tá com um pouquinho de dor, gente. Então ela não, ela não tá muito bem para... Então fica assim. Olhar pra câmera. Um abraço para vocês mais uma vez. Deus abençoe. Hum. Tchau Tchau Meus amigos, Ei, quantos, <risos> amigos hein? quantos amigos A paz do Senhor Irmã Cis, irmã Madalena tô passando aqui para desejar Um sábado abençoado para vocês E como eu sei que vocês também amam São apaixonados com... que nem eu Queria que vocês estivessem aqui Para almoçar comigo Meu almocinho ó. Coloquei um empim para cozinhar pro lanche da tarde. Até, né, para evitar padaria, essas coisas assim por causa da pandemia. E aqui, ó, um quiabinho, uma salada de feijão fradinho, feijãozinho, arroz e um franguinho. Queria muito que vocês estivessem aqui para almoçar comigo, mas fica aí meu abraço. Uma boa tarde para vocês. Tá aqui minha filha. Um beijo para Lívia, Aninha. Um beijo, Lívia. beijo para o irmão para irmã Madalena. Beijo, beijo, beijo. Rapaz, <risos> um sábado abençoado para vocês. Ali, ó, meu pezinho de coco, meu pezinho de manga, carregadinho de flor. Se Deus quiser, vai dar muita flor e muita fruta para gente. Fica na paz. Um beijo para vocês.